Bem gente, bem vindo ao canal Trucos de Loterias novamente E com a novidade sensacional Amanhã a Lotofácil da Independência vai estar tá pagando aí 150 milhões de reais E eu queria fazer um vídeo, né, dando dicas é, com mais tempo Mas eu tive uma semana bastante corrida né, Que minha vida sempre é uma grande correria e acabei não tendo tempo de fazer nenhum vídeo, e estou fazendo aqui esse pequeno vídeo, curto né, mas bem é, didático, bem certeiro mesmo, para que você possa ter um bom resultado amanhã na lotofácil da Independência. É, a princípio é, eu não pude fazer um vídeo mais longo, mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link do artigo, que está no meu blog, aonde vocês poderão acessar o artigo completo que eu escrevi, aonde eu dou as dicas, né, de como montar as apostas corretamente, quais são as técnicas que eu estou utilizando para a de dependência de 2021, tá certo? Mas vamos para a dica rápida. Quais são as dezenas que podem sair amanhã? Vou focar aqui a câmera em cima. 4, 10, 01, 05, 06, 07, 09, 11, 18, 20. Então essas são as dezenas que podem sair. Mas como é que você sabe que tem uma tendência de sair? Porque tem uma série de pesquisas que eu faço, né, que eu estudo, que são dezenas atrasadas dezenas que né, estão em alguns concursos sem sair. Como essa aqui, principalmente a 4 e a 10, né? que são dezenas do ciclo de ausentes. Que são dezenas muito fáceis de... Aliás, são de... como elas são dezenas atrasadas, elas têm uma tendência de sair. Então, eu me baseio pelas atrasadas. Tá? As dezenas que têm maior chance de sair são aquelas dezenas atrasadas. É claro que por trás né, dessas dezenas que você está vendo aqui, tem todo um estudo, não só de ciclos... Né, de frequências, de atrasos Mas também de números que sempre se repetem De dezenas mágicas, de números raízes E é, uma infinidade de, de conceitos que você pode aprender Num curso que eu desenvolvi chamado Loto Fácil Sem Coluna Onde também envolve aí padrões combinatórios é, Números ímpares e pares, filtros curtos Enfim, as dezenas que podem falhar, ou seja, essas são as principais, porque são aquelas dezenas que é, a gente chama de dezenas excluídas, aqueles famosos RX, né? R5, R4, robô da loto, é, sistemas aí inteligentes de R dezenas, né? Que o, muitas pessoas vendem sistemas caros, e como se fosse fácil você acertar as dezenas que podem falhar, mas na verdade não são, né? Não são, tanto é que eu só consegui detectar quatro dezenas que possivelmente não vão sair amanhã A, a mais provável é a 25 A mais provável Por quê? Porque existe também toda uma estratégia por, ta, por, por trás dessas dezenas que vão falhar Certo? Principalmente a 25 Que ela já vem aí a mais ou menos uns 10 a 12 sorteios Que ela já saiu, né? E uma dezena, ela não se repete por mais de 15 sorteios. Na verdade, ela nunca chega a, a se repetir 15 sorteios consecutivos. Isso não é possível. Ah, geralmente, uma dezena, ela sai todos os sorteios, né? Em média, 7 a 10 sorteios em média. E quando isso acontece, geralmente nos próximos futuros sorteios, ela não sai. E é por isso que, através dessa análise, dessa convicção, é que eu chego, né? A, a dizer que ela vai falhar por quê? Porque ela já está A mais de 10 sorteios saindo Então se ela está a mais de 10 sorteios saindo Ela pode não sair amanhã A 3, a 14 e a 15 É da mesma maneira Elas estão numa tendência de não sair Por conta que elas estão é, Já nesse ciclo né, De frequência bastante E quando acontece isso né, é, As dezenas podem falhar Mas não é só essa técnica de de frequência, que eu uso para saber as dezenas que vão falhar, não. Existem outras técnicas também que vocês podem aprender lá no meu material, no curso Loto Fácil Sem Coluna, tá certo? Então, repetindo, as dezenas que podem sair são essas, as que vão falhar são essas, e aqui embaixo eu coloquei as dezenas muito frequentes, né? Aí nos últimos 24 sorteios, né? São essas dezenas aqui, a 20, 18, 24, 22, 16, 13, 17, 21... 19, 12 08, são as dezenas bastante frequentes O que, é que você vai fazer? Se você for montar um jogo, que eu espero que ainda dê tempo né? Já que o sorteio é amanhã, 8 horas da noite E você, vai ter, você pode registrar as apostas né? até as 19 horas da manhã tá certo? O que você vai fazer é combinar essas dezenas frequentes Com essas dezenas que podem sair Que são dezenas atrasadas, né? Aí você pode combinar uma delas com uma frequente, que seja pá, ímpar, e fazer essa, essa, essa combinação. O que você não pode usar são essas dezenas que podem falhar. Então, aqui se você quiser usar no sistema de R4, né, numa planilha aí de robô, de sistema inteligente de, de R10, você pode usar. Você vai ver que vai ter uma chance bem interessante, tá? É... Outras coisas bem interessantes que, que eu estudo e pesquiso bastante, né, são é, filtros curtos, né, como gêmeas, por exemplo. A11 e 22 é um filtro que eu chamo de dezenas gêmeas, né. Esse filtro curto, tanto a 11 como a 22 ela sai praticamente em 90% dos sorteios. Na verdade, é difícil ter um sorteio para não sair pelo menos uma dessas duas dezenas, ou A11 ou A22, é, a dezenas super atrasadas são aquelas dezenas do ciclo, do ciclo de ausentes, que eu falei para vocês, né? Que é a 4 e 10, que ela tá aí, salvo engano, uns 5 sorteios sem sair. Então, não é que existe uma bola de cristal para dizer que vai ter 100% de certeza que elas vão sair amanhã. Mas como elas são dezenas super atrasadas, então é óbvio que a gente coloca elas como as dezenas mais prováveis a sair. Então, se você estiver usando aí algum sistema de dezena fixa, alguma coisa do tipo, você pode pegar é, essas dezenas aí, 4 e 10, e fixar no seu grupo de apostas que você poderá ter uma boa chance. Né? Depois eu dou uma dica rápida aqui embaixo, né? muito interessante. Se você fizer qualquer jogo da lotofácil e você colocar esse terno aqui, 6, 10, 20, você vai ter simplesmente... 90% de acerto dessas três dezenas, porque sempre ela sai em todos os sorteios, tá? E as outras são a mesma coisa, ó. a melhor cena, que no caso são seis dezenas de 25 6, 10, 20, 11, 13, 15 São as seis dezenas que mais saem na Lotofácil. Fácil Se você usar essa cena na sua estratégia de jogo, pode ser seis fixas, você também terá bons resultados o melhor duque da Lotofácio, ou seja, duas dezenas de 25, qual é? É a 1620, esse é o melhor duque, tá certo? A 610 também, mas aí eu já coloquei aqui na quadra, né? A quadra são quatro dezenas de 25, então as melhores dezenas, quatro dezenas de 25 é a 6, 10, 16, 20. Então, tudo isso aqui, pessoal, não é conversa fiada, isso aqui foi um através de análise profunda. É, eu tenho mais de 10 anos que estudo Lotofácio e entendo... Perfeitamente as melhores combinações Que saem tá? Tanto é que eu dividi Em quadra, em duque, em terno Em ciclo, em vários filtros Em várias coisas Para dizer para vocês que essa é a melhor maneira De vocês estudar a lotofácil Vocês não podem estudar a lotofácil Dezena por dezena, não Não é assim, vocês estudam combinações Então Aproveitando aqui esse vídeo Quero lhe dizer que eu também tenho Jogos prontos que eu elaborei para a Lotofaça Independência de, de amanhã e no artigo que eu vou deixar aí na descrição, você pode clicar nesse artigo para você é, saber como receber esses jogos até amanhã, uma hora da tarde, tá certo? Espero que você seja rápido, porque meu tempo é bastante corrido e às vezes né, não me dá tempo para entregar os jogos né, em cima da hora. Então, se você se interessar por esses jogos, seja rápido, fale comigo no WhatsApp, ligeiro e antes de uma hora da tarde da manhã que aí eu te envio esses jogos para você no seu WhatsApp tá certo é por hoje só muito obrigado é, aproveitem também aí e se inscrevam no canal compartilhem esse vídeo para ajudar o canal que possivelmente estarei né, fazendo mais vídeos aí para melhorar né, as suas estratégias da lotofácil desejo boa sorte desejo que você né Seja o próximo ganhador amanhã, né? Dessa premiação milionária que acontece uma vez ao ano. Muito obrigado.